Deus é tremendo, outro igual não há, é poderoso, é Deus que te sara, é o Deus ravar. Este Deus é tremendo, outro igual não há, é poderoso, é Deus que te sara, é o Deus rapaz. Hoje eu saí de de poder, a minha vitória eu quero receber, se você irmão também quer receber, levante as suas mãos e feche os olhos irmão e receba poder, levante as suas mãos e feche os olhos receba poder este deus é tremendo outro igual não há é poderoso é o deus que te sara é o deus a tua. este deus é tremendo outro igual não há é poderoso Este Deus é tremendo Outro igual não há É poderoso Deus que te sara é o Deus Este Deus é tremendo Outro igual não há É poderoso é Deus que te sa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 a poder Este